Inspirar, levar conhecimento e quebrar barreiras. Confira como foi o X-Tech Day no Minas Digital Summit, que abordou as mulheres no mercado de base tecnológica. O que dele visa dar representatividade para as mulheres dentro de um evento desse dessa proporção, Minas Digital Summit. É muito importante que a gente tenha mulheres em lugar de fala, para que as mulheres se sintam incluídas e se sintam empoderadas para estar é, empreendendo em carreiras em tecnologia. Quando você falou das barreiras que a mulher enfrenta, você falou sobre as portas de vidro, que inclusive era o tema da sua palestra. O que são essas portas de vidro? As portas de vidro, elas são as barreiras invisíveis que as mulheres enfrentam para estarem nesse setor da tecnologia, então é uma questão cultural que começa da infância e vem na família, na sociedade, no mercado, então quando a gente também é, vai procurar investimento, então em todas essas fases né, da vida a gente tem essas portas de vidro que desestimulam que as mulheres estejam nesse mercado. Então a gente precisa de um lado que as mulheres mudem o comportamento, elas se vejam ali nesse lugar da tecnologia, acreditem que ali também é um lugar que elas podem fazer parte e do outro lado a gente precisa também de políticas públicas e o envolvimento das empresas para que a gente melhore a taxa de mulheres nos cursos de ciência da computação e também o ambiente de trabalho das mulheres nesse setor. Uma dessas iniciativas foi apresentada durante o painel, o DELA, programa da FAPEMIG. O DELA é o desafio de empreendedorismo do legado acadêmico. E ele tem o objetivo de promover a formação empreendedora para as bolsistas de mestrado e doutorado da FAPEMIG. A gente tem a intenção de reduzir a desigualdade de gênero no ambiente técnico-científico, promover a formação empreendedora para essas bolsistas e também aproximá-las do mercado, aproximar transformando as tecnologias desenvolvidas na academia em produtos, programas e para benefício da sociedade.